Eu escolhi o IEF Sul de Minas pela qualidade do ensino e também pela gama de oportunidades que ele oferece. A oportunidade eu creio que começou com o PIBID, que é o Programa de Iniciação de Bolsa Docência, que tem por objetivo colocar o estudante de licenciatura no cotidiano escolar. A segunda oportunidade foi a residência pedagógica, que também tem o objetivo de colocar o aluno, o licenciando dentro da, da escola onde ele vai atuar. No caso, nós aqui do IEF Sul de Minas, numa escola estadual e que, o graduando, ele possa ser o professor, então ele já possa pegar essa experiência antes, de, antes mesmo de terminar o curso. O Jefferson de Minas transformou a minha vida porque ele ofereceu a oportunidade de eu fazer aquilo que eu amo, descobrir o que eu amo, que é a docência.